Queridos amigos da Casa dos Insights, sejam bem-vindos, estamos aqui de volta né, com a nossa proposta de cocriação, de construção coletiva de conhecimento. Obrigada a todos que estiveram na quarta passada, nos que estão podendo estar agora, nos que vão nos assistir depois. Muitas pessoas se inscreveram para ter direito ao link de acesso, mas vão poder assistir depois porque eu estou utilizando um período da tarde que nem sempre é viável para as pessoas. Elas estão atendendo nos seus consultórios, não é mesmo? Então, a todos que chegarem, sim? Uh, eu sou a professora Cláudia Catão, para quem está chegando só nessa live, né? E, primeiro de tudo, eu gostaria de deixar com vocês aqui o nosso WhatsApp, tá? Por que, que eu estou deixando o 9494 -00065. E o link de acesso também, Nessa né? Essa possibilidade de bit.ly o WhatsApp Casa dos Insights. Porque se você está chegando aqui agora e você não assistiu o primeiro e deseja ter acesso ao conteúdo do primeiro, manda o WhatsApp solicita. Porque ele está fechado, senão não é justo com quem se inscreveu, com quem veio é, se preparar antes que chegue na... esteja tudo assim bagunçado, né? Então, se você está aqui nos dois, gostaria de assistir o primeiro, é Open Class, é só enviar essa mensagem e você vai conseguir, então, o link de acesso. Fora isso, qualquer outra dúvida que surgir para você ao longo da prática, ao longo da sua vontade de atender online ou dúvidas para não atender online, enfim. Esse é um canal de contato conosco. Queremos saber do curso, querendo saber do livro. Esse é um contato de, de, de, de possibilidade de contato conosco. Fora isso, gente, WhatsApp, fora o WhatsApp Instagram, Facebook, nós estamos lá para isso, por favor. Se conectem, conversem, participem. Essa é a função da gente estar tá aqui. Uh, partilhar o conhecimento que a gente acumulou, não é? E que a gente atualiza sempre. Então, não tem sentido eu estar tá aqui se vocês não estiverem aí. Sim? É um imenso prazer para mim uh, poder estar tá aqui com vocês. Tá? Então, gente, é, outra coisa que eu queria ver com vocês também é a proposta que eu fiz a respeito de... Uh, da possibilidade de vocês terem o livro. Então, algumas pessoas vão poder estar aqui uh, e vão poder fazer o curso, por exemplo, que começa no dia 15. Outras pessoas não têm condição de fazer esse investimento agora, mas querem aprofundar os estudos, querem ter um pouco mais de consistência para avaliar se querem ou não atender online, ou, ou de que forma entendem e sentem isso. Então, uh, caso você queira e não possa fazer o nosso curso, e vai ter um momento que com certeza você vai poder, você pode adquirir o nosso livro, acho que a gente tem seis unidades ainda, e aí você pode utilizar o nosso livro, e na medida que a gente estiver acompanhando nas próximas masterclasses, que a gente ainda tem duas, né, tem essa e mais duas, você vai lendo o livro, vai aprofundando e tem sua chance de trazer dúvidas diretamente comigo aqui ao vivo na medida em que eu for expondo o conhecimento. Então você também tem essa possibilidade de aproveitar, caminhar um pouco do seu jeito e aproveitar a minha presença aqui para a gente discutir essas coisas junto, sim? Então, gente, caso você precise do livro, é o mesmo link do WhatsApp que eu passei para vocês. Dúvidas, outras coisas, está tudo aí. Então, gente, eu comecei com vocês, lembrando eu sou a professora Cláudia Catão. Nossa proposta foi a psicoterapia. Hoje é a psicoterapia online, ela é sem restrições? Será que é isso? Nós estamos autorizados a fazer qualquer coisa, de todo jeito, já que liberou geral? Né, que nem eu escutei outro, outra, outro dia a pessoa dizer, não, agora liberou geral, né, será que foi isso? Será que a nova resolução é um convite à bagunça ou é um convite a uma reestruturação de prática com normas inter, internacionais de segurança, né, o que, que será que é, está que acontecendo a partir da nova resolução, tá? É, então, e essa sou eu para quem chegou hoje, né, então, eu sou doutora pelo Instituto de Psicologia da USP, sou coautora do livro que eu mostrei para vocês, nosso primeiro referencial teórico né, na língua portuguesa sobre a psicoterapia online. Participei do grupo de trabalho do Conselho Regional de Psicologia para que a gente pudesse construir a nova resolução. Então, acompanhei de pertinho a elaboração, pessoalmente, inclusive, a elaboração da nova resolução. Tá? Eu coordeno o curso de Práticas Clínicas Mediadas por Tecnologias, que é psicoterapia online, teoria e prática, e nós já estamos na turma 7, para nossa felicidade, começa dia 15. Ah, eu tenho especializações em educação online pela FEA USP, psicoterapia psicanalítica pelo IPUSP, dependência química pela UNIAD UNIFESP, pesquisa clínica pela Faculdade de Medicina da USP, sou candidata à IPA, né International Psychanalytic Association, e sou afiliada internacional da American Psychological Association. Ok? Uh, então, nós estamos aqui no segundo. Nós falamos da vez passada sobre pacientes pós-modernos e antigos psicólogos, nos indagando quando, qual é o nosso papel em termos de compreensão do sofrimento pós-moderno e hoje nós vamos estar tá falando sobre o que é permitido nos atendimentos online. Lembrando, se você chegar agora e queira assistir, por favor, solicite no WhatsApp da Casa dos Ensados, tá bom? Uh, muito obrigada às pessoas que estão chegando, que estão se identificando aqui para mim, né? Edna, Eudéia, Gisele sejam todos bem-vindos. É, é, é, me contando aqui, eu gosto de, às vezes eu não estou falando, mas eu estou vendo vocês chegarem e qual é a abordagem de vocês, onde vocês estão. Eu gosto muito de entender com quem que eu estou falando, tá bom? Então, o que que eu falei assim rapidamente para a gente pegar um gancho onde eu parei, né? Eu, eu discuti com vocês. Uh, afinal de contas, do que é que nós estamos falando, e nós só vamos responder isso ao final da quarta Open Class, né, se psicoterapia online, por acaso, é para comodidade de paciente, é para ser feito em qualquer tempo, e se é mais barato que a presencial, tá? essas são perguntas que a gente vai cuidar de responder até o final da próxima Open Class, né, propus reflexões, falei sobre a internet como ferramenta, né, de democratização do saber, falei dessa nova disponibilidade do saber, falei sobre a relação entre o homem e a tecnologia, e como nós somos influenciados no nosso desenvolvimento social. É, falei também do avanço tecnológico contínuo e o que isso interferiu conosco, falei sobre a, o mundo atual, a tecnologia, a presença humana e o que ela mudou na nossa construção social. Falei também dessa nova reflexão. Nós temos novas tecnologias, novas subjetividades, temos pacientes pós-modernos que sofrem de outra forma e temos antigos psicólogos. Então, de que forma a gente está preparado ou se preparando para dar conta desse novo desafio que está acontecendo agora, né? Falei sobre as revoluções e as novas gerações, um pouquinho sobre sofrimento contemporâneo, né? novas compreensões, e parei aqui, na epidemiologia dos transtornos mentais. Vê que a gente caminhou bastante, né, da última vez. Então, isso tudo tá descrito com calma na primeira Open Class, ok? Só dei uma geral para vocês entenderem onde a gente já parou. Então, eu parei aqui na epidemiologia dos transtornos mentais e vou tomar daqui. Uh, então, gente, o que, que a gente precisa saber? Que os transtornos mentais e comportamentais, eles são responsáveis por cada um de quatro anos, né, uh, de, de todos os anos perdidos por incapacidade no mundo. Em que 2010, que é essa última é, que nós tivemos, representavam, gente, 7,4% da carga global, né, uh, de, de total de saúde, ok? Três quartos da, da, do trans, dos transtornos mentais estão nos países de baixa e média rendas, incluindo o Brasil, tá bom? Uh, quando a gente observa uh, todos a, a, a depressão e as doenças cardíacas isquêmicas, percebam comigo aqui que, a partir de 2030, isso foi uma Organização Mundial da Saúde que fez. A, part, a partir de 2030, a depressão já seria a segunda maior doença, perdendo apenas as doenças cardíacas isquêmicas. Né? E o que, que a gente sabe? Né? Que a partir de 2016, a depressão já avançou, e já tomou o seu lugar. A depressão é que mais incapacita os indivíduos, que causa uma grande violação dos direitos humanos, muito impacto nos sistemas de saúde, com os adoecimentos todos que acontecem, e gera muito ônus social na medida em que tira o pai de casa, a, a esposa que deprime, tira essa mãe, tira do mercado, tira da família, e isso é o que chama de ônus à sociedade. Então nós sabemos que em 2010, de cada 10 brasileiros, Sete morreram de doenças crônicas não transmissíveis, entre eles a depressão, e a depressão foi a causadora de morte de maior impacto nessa amostra. Nós tivemos 350 milhões de pessoas de todas as idades acometidas pela depressão. Esses são dados da minha tese de doutorado, tá bom? Uh, tivemos também que 11,2 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão no Brasil, seja cerca de 7,6% da nossa população né? 53,6%, mais da metade dela, gente, não conseguiu nenhum tratamento, nem médico, nem psicológico. E 83,6% não teve acesso à psicoterapia, não faz ideia do que seja terapia. Então, metade conseguiu tomar remédio e 20, né? 17%, 16,4% conseguiu entender o que, que é um processo de psicoterapia para ajudar a gente. E aí, o que, que aconteceu? Veio a Organização Mundial da Saúde e falou, bem, nós vamos ter que fazer alguma coisa para que a gente possa uh, dar um jeito de reduzir um grande intervalo que a gente tem entre a necessidade dos atendimentos e a quantidade de, de, de psicólogo disponível. Então, a gente vai ter que dar um jeito de unir essas pontas e diminuir, reduzir a falta de acesso. Então, o que, que eles pensaram? Vamos para a literatura e vamos reunir tudo que existe de melhor para a gente tentar... Uh, fazer uma empreitada de democratizar esse acesso, sim? Então, o que, que eles fizeram? Vamos incorporar a atenção em saúde mental ao serviço de atenção primária, então, chegando desde o início, vamos tentar fazer diagnóstico, vamos tentar tratar, vamos tentar diagnosticar. Vamos tentar também capacitar profissionais não especialistas que seriam treinados pelos psiquiatras nos diagnósticos e muitas vezes nas condutas clínicas. Isso não funcionou no Brasil tá? E, e nós tivemos também a ferramenta-chave, o que que eles falaram? Vamos utilizar as novas tecnologias de informação e comunicação e vamos incorporá-las aos modelos de assistência à saúde mental. Então, gente, foi a Organização Mundial da Saúde que foi a primeira que chamou a gente. Vamos para campo, vamos aprender a fazer, nós precisamos utilizar a tecnologia para aumentar o acesso. Então, não foi a Cláudia, não foi ninguém, não foi... Um dia a moça foi lá no Facebook dizer que a gente quer dinheiro fácil, enfim. Não é nada disso. Nosso papel é democratizar o acesso. É unir de um lado o psicólogo, bem preparado, psicoterapeuta, psicanalista, a um paciente que não está conseguindo ter acesso. E que está precisando. Tá bom? Então nós vamos às definições. Partindo disso, unindo a tecnologia, ou as novas tecnologias de informação e comunicação, as TICs, famosas TICs. Junto com a saúde, surgiu o quê? A telesaúde. E a telepsicologia. Então, o que é a telesaúde? O uso de tecnologias de informação e comunicação, né? Uh, Para mediar o atendimento clínico dos profissionais em relação aos seus pacientes na prática clínica. Então, começou pela telemedicina, né? Para acessar as pessoas que não conseguiam chegar aos atendimentos presenciais, seja por é, distâncias geográficas muito grandes, por alterações climáticas, neve ou outras coisas que impediam o seu acesso. E nós criaram, então, todo uma, um processo de ser realizado à distância, ok? Dentro dela surgiu a telepsicologia, que nada mais é que um segmento, uma fatia da telesaúde voltada para o atendimento em saúde mental. A telepsicologia, gente, ela incorpora isso que a gente está fazendo aqui, isso é telepsicologia. Então, tudo que é supervisão à distância, obedecendo às regras, obviamente, não é supervisão por Skype, ok? Uh, veículos adequados para supervisão, porque é caso clínico, uh, é vida de pessoas, essa troca de conhecimento, essa cocriação, isso é telepsicologia, e o atendimento de pessoas utilizando tecnologia, também é telepsicologia. E aí, gente, nós temos três grupos principais. Nós temos o que a gente já conhece, que é a psicoterapia oferecida, psicoterapia online, que é o, o nosso atendimento oferecido uh, diretamente, o um profissional especialista, na área que ele pretende abordar, especialista em atendimento online, que se prontifica a atender um paciente por meio de uma tecnologia. Né? Na maioria das, da, das, das vezes é a videoconferência, e a videoconferência é o nome que a gente dá para troca bidirecional de áudio e vídeo. Então, ao mesmo tempo que eu falo, vocês me respondem. Isso é uma videoconferência, tá? Tem nomes famosos, o Skype é uma videoconferência, vai vai ser FaceTime é uma videoconferência, mas são videoconferências inseguras para o bate-papo entre amigos. Não é uma videoconferência lacrada, fechada, específica para atendimentos em saúde, tá? Então, nós temos essa modalidade, que são as intervenções psicológicas. Nós temos também as intervenções psicológicas, gente, utilizadas e aplicadas por meio de programas de computador. É, existe isso? Né? A, a vantagem dela é que, por exemplo, você tem uma população uh, de HIV masculina uh, da zona rural. Você consegue desenhar um sistema específico para abranger a demanda que você tem. Uh, a justificativa para que a gente possa usar a, a, os programas de computador, seriam a capacidade da gente atingir mais pessoas e mobilizá-las no sentido da necessidade de vir buscar atendimento. Outra coisa que eles advogam favoravelmente seria a questão do sigilo, a pessoa ficaria anônima navegando por ali. Nós sabemos que tem uma baixa é, condição de manter essas pessoas até o final do programa, porque como não tem interação humana, vai perdendo o fluxo vai perdendo a vinculação da pessoa com aquele ambiente. O que é muito legal, e isso eu aprovo e conta com o meu apoio, né? Os, os híbridos, os mistos. Então, nós temos um estudo muito legal, que é para as pessoas com depressão, num modelo psicodinâmico breve, onde a pessoa entra, tem um contato primeiro com o profissional, nesse né, cadastro e começa, ele tem um, um profissional de referência. Esse profissional, a cada módulo vai estar falando com ele. Então, ele entra, vê os padrões, vê a historinha, vê a figura, muito bem feito. Se identifica, entende como ele é, entende como acontece com ele. Em seguida, ele encontra o profissional. O profissional conversa, constrói com ele o um entendimento a partir das vivências que ele teve no ambiente. E assim, ele faz os quatro módulos. Mostrou-se eficaz, mostrou-se muito satisfatório tanto para o paciente, quanto para o profissional, quanto para a sintomatologia, tá? Então, isso é um, é um modelo muito legal, porque você não tem o colega utilizado o tempo todo, ele pode utilizar, utilizar o tempo dele para mais pessoas, que nós estamos falando em saúde mental, em milhões de pessoas, não é? E as pessoas, então, conseguem aumentar a frequência com que conseguem atender e a gente aumenta a abrangência do nosso alcance. Existem também, gente, uma terceira modalidade, que é a mobile technology, eu uso, de aplicativos e, e, e uh, uh, sites específicos que abrem em smartphones, né? O que, que é isso? Por exemplo, eu faço um atendimento de vocês aqui e no meu centro. E aí você, eu tenho um centro de, que nem um estudo, um centro de uh, doenças uh, carcinomatosas, câncer com crianças. E aí eu atendo essa família, ela faz um tratamento, uma quimio, alguma coisa, e ela tem que voltar para casa para se recuperar, tanto emocionalmente, quanto medicações posteriores, quanto instruções. Ele volta para a família dele, lá no, na zona rural ou na zona da montanha, enfim, distante deste centro aqui de, de atendimento. Nesse... Nesse distanciamento, para manter a vinculação e motivação nesse atendimento e dar suporte, tem uns dispositivos de mensagem de texto que são enviadas. Como é que a fulana está indo? Como é que a Glorinha está indo? Ela está tomando a medicação? Ela está positiva? Como é que vocês estão? A pessoa tem sim, não, talvez? E aí, quando ela clica no não não, ela não está tomando, não, nós não estamos acreditando, a gente acredita que ela vai morrer. Com essas respostas, automaticamente o sistema dirige ela para um lugar que é a necessidade da intervenção humana. Então, os colegas entram em contato por videoconferência e dão acolhimento, dão novas instruções, tentam recuperar, tentam motivar, tentam construir. Não conseguiram, manda voltar para o centro. Então, assim, é muito legal, é, é, um, é um trabalho de apoio super interessante e numa modalidade é, onde a gente tem tanta gente precisando, é super útil, desde que bem utilizado. Como é que é a legislação mundial da telepsico? Todo mundo vivo até aí, todo mundo bem, todo mundo vivo, porque hoje eu tô, estou tô, né, mandando ver que nós temos muita coisa para a gente ver. Uh, digam se está tudo bem, se estão vivos, se está tudo bem, lá vou eu... Pra conversar sobre as legislações no panorama mundial primeiro. Então, gente, esse é o nosso mapinha, né? Mostrando como é que a telepsicologia vem sendo desenvolvida no mundo. Embora ela seja uma ciência nova, ela não é um bebezinho, vamos dizer que ela já tem uns 10 anos, 11 anos, uma criancinha adolescente, ok? Falta amadurecimento, falta pesquisas, falta um monte de coisa para acontecer, claro, mas nós temos que... Uh, tomar posse do que já foi feito antes de nós também, né? Então, o que, que a gente sabe? A Associação Psicológica do Canadá reconhece e legisla desde 2006, a, American, a Associação de Telemedicina Americana, a Associação Psicológica Americana, então, a Telemedicina desde 2003, a Psicologia desde 2013, tá? E nós temos também a RIPA desde 2014. A RIPA foi a responsável por a gente desenvolver o consultório virtual seguro, que a RIP entrou, Health Insurance Portability and Accountability Act, é uma legislação forte, promissora, que regulou todo o atendimento em saúde dentro dos Estados Unidos. Ela é rígida, ela é, um, tipo, tudo que a gente pode imaginar de sério, e ela então dizia Skype de jeito nenhum, Skype proibido em termos mundiais. E aí, no meu doutorado, a gente não tinha ambiente, então, para atender, porque a gente imaginava que ia poder atender essas amostras pelo Skype. Isso, gente, há cinco anos atrás já, né? E aí, o que, que aconteceu? Uh, desde 2014, quando a RIPA foi instituída, a partir daí, o Skype não era mais aceito como ferramenta. Por quê? Porque ele grava trechos de sessão, você paga o Skype com os seus dados pessoais. Você paga o Skype uh, com trechos de conversa, com essas coisas, tá bom? Então, se você não paga com dinheiro, seus dados pagam por isso. Sempre, em qualquer coisa que você vá utilizar na internet, ok? Uh, então, a gente teve que desenvolver o consultório virtual seguro por causa disso. Porque a gente não tinha um ambiente brasileiro criptografado com tudo que a gente precisava. E aí, a gente partiu para desenvolver o consultório virtual seguro. A Argentina tem um Código de Ética que legisla sobre a terapia online, a Sociedade Britânica de Psicologia também, a Associação Psicanalítica Internacional, né, aí ela passou a legislar desde 2016 a psicoterapia online, a teleanálise, como eles falam, telepsicanálise, poderia ser feita quando os pacientes não de jeito nenhum pudessem ter acesso a um profissional presencial. Então, dentro desse contexto, uh, ficou uh, autorizado desse jeito, tá? Nós temos também a Associação Psicológica Europeia, a, a Sociedade Psicológica Australiana e nova, nova zelandesa são muito avançadas nas suas legislações, eles têm questões como o Brasil, né, países com distâncias grandes, rochosas, de dificuldade de acesso em termos mecânicos, feito eu falo então logísticos, então eles tiveram que desenvolver a telepsicologia para isso no Brasil. A gente passou até a nova resolução 11 2018, né? E a partir daí nós pudemos então ter uma psicoterapia online sem restrições. Mas mesmo, gente, antes da, da nova resolução, uh, embora uh, os colegas esquecessem, todos nós que oferecemos serviços psicológicos pela internet, nós precisamos obedecer às regras da nossa Constituição. Nós temos o marco civil da internet, uma lei robusta, uma lei das mais qualificadas no mundo, e nós todos que resolvemos ter um site e oferecer o nosso trabalho, a partir dali, nós já temos que seguir toda a normativa de legislação sobre prestadores de serviço pela internet. E lá está claro, nós somos os responsáveis por manter a segurança, nós somos os responsáveis por oferecer ao paciente é, um ambiente seguro para que ele seja atendido e nós somos responsáveis por garantir o sigilo. Então não tem isso de, ah, o conselho falou que... Por... Não. É sua responsabilidade. né Está na hora de a gente parar de botar o conselho como um guarda-chuva das nossas responsabilidades. O conselho nos inspira, nos convida até uma prática séria. Mas se eu for para a justiça, se eu resolver um processo de danos morais por vazamento, sou eu, né, que tenho que indenizar o paciente por danos morais e danos materiais. E a legislação brasileira, gente. Então, vocês já sabem, a psicologia e a informática desde 2000 começam a caminhar no Brasil. Em 2005, ela só era permitida para pesquisa. A partir de 11 de 2012, ela passou a ser na modalidade orientação psicológica, 20 encontros, né, que funcionou até novembro. E, uh, então, só orientação psicológica, a psicoterapia mesmo, só para efeito de pesquisa. E, a partir de 2018, a gente passou a ter a nova resolução. Esse é o nosso grupo de trabalho no CRP. Então, eu falo, tem que provar, né, gente? Eu estava lá na reunião... Aqui está a nossa fotinho de quem participou, né? E nós trabalhamos muito para construir essa normativa que é seríssima. E que é um presente para nós e internacionalmente nos deixa no mesmo patamar das legislações interna internacionais. Então, gente, o que, que, a, o que, que hoje está vigente? Nós temos processos prévios de seleção pessoal que a gente pode fazer. Nós temos aplicações de teste, desde que você vá no satep E aí, quando você está no satep você, então... É... Você, a partir do satep você consulta se esse teste é validado para atendimento online. Se ele for validado para atendimento online, você pode aplicar. Então, sempre você tem que consultar o site dos testes, tá? Você tem orientações orientações psicológicas em até 20 encontros síncronos ou assíncronos, e supervisão eventual. Isso aqui era o que a gente tinha antes. Agora, veja o que aconteceu agora. Nós temos a mesma coisa, processo de seleção pessoal, instrumentos psicológicos pelo satep nós temos supervisão técnica, podendo ser feita em ambiente seguro também, porque supervisão técnica clínica, também é oferecimento de prestação de serviço de saúde pela internet. Então, ela, ela obedece à mesma regra de todo prestador de serviço pela internet. Nós temos atendimento eventual em trânsito, também, e pessoas que estão impossibilitadas de comparecer ao nosso consultório, e nós passamos, então, a poder ter consultas e ou, atendimentos psicológicos de diferentes tipos, tanto de forma síncrona, ao mesmo tempo, bidirecional, como assíncrona. Lembrando que assíncrona, é, eu, eu combino com o meu paciente previamente, eu tenho um enquadre com ele, eu sei atender nesta modalidade, eu não invento, não. E aí eu vou combinar com ele, por exemplo, ele tem um fuso que é impossível de trabalhar. Né? Tá na Austrália, em horário de verão, fica com a confusão, meia-noite, meio-dia, impossível para esse terapeuta conseguir. Então, por exemplo, você... É um paciente de nível superior que se expressa muito bem. A partir daí, o que, que você faz? Você combina com ele, olha, você vai enviar o e-mail, senta, né, o um paciente que já tinha uma condição disso, senta e escreve para você e você combina que você tem, por exemplo, 48 horas, se esse for o seu enquadre, para você também sentar, e conversar com ele, entrar em atenção flutuante e conversar com ele nesse texto. Mas veja, isso é previamente combinado, eu já sei fazer, eu já estudei, eu já combinei, e esse paciente tem condição de fazer isso. Mesmo assim, gente, todo processo clínico, ele é um processo de pesquisa. O tempo todo você tem que ver a viabilidade, se vale a pena, se funcionou, se não funcionou, se está valendo para o paciente, se está valendo para você, para você prosseguir ou interromper. Então, gente, que psicoterapia online nós estamos autorizados a oferecer? E por que, que eu falo isso aqui? Muitas pessoas falam assim, ah, para que, que a gente vai aprender a atender pela internet? Porque o nosso ambiente, ele está inundado de pessoas que não sabem o que estão fazendo, vendendo de qualquer jeito, com insegurança, alguns nem formados na prática psicoterapêutica, né, esse mercado está muito invadido, indiscriminado. Então, se a gente não discriminar, se a gente for, não for excessivamente responsável, se a gente não tiver um enquadre claro, se a gente não tiver uma linguagem adequada, a gente não tem condição de evitar a precarização da nossa prática. Então, não adianta o colega dizer para mim, não, eu não vou atender, eu não quero, eu não quero que isso se desenvolva infelizmente eu sou obrigada a dizer para você que gostando ou não está acontecendo. A pós-modernidade está acontecendo. Você pode estar trancado no seu consultório, com uma vida já estável, com seus pacientes, com um fluxo bom, como é comigo. E você pode dizer, não, não quero participar disso. Não quero saber de sofrimento pós-moderno, eu vou usar o que eu tenho, eu vou fazer no meu consultório e eu só vou fazer isso. E aí, gente, além de você não estar disponível para as pessoas que precisam de você, você fica lá egoístamente, no seu ar-condicionado, trancado na sua sala, com o dinheiro caindo na sua conta, e você não está nem aí porque está acontecendo lá fora. Se estão precisando de você, se você tem que estar tá disponível de outra forma, se é interessante que você dialogue com a sociedade que você está inserido, não, eu resolvo que eu vou viver na bolha, e eu tenho direito, inclusive, de viver assim, tá? Mas outras pessoas precisam ter um olhar que contemple o novo, por quê? Porque se eu não estiver no campo, bem preparada, oferecendo um trabalho de qualidade, uh, com ambiente adequado, atendendo no consultório virtual seguro, tendo feito curso, sabendo falar disso, os meus colegas começam a me indicar, porque sabem que eu falo disso com segurança e com satisfação. Eu entro nesse campo de trabalho com coisa boa, com semente boa, com seriedade. E a gente começa a discriminar a baderna do sério. A gente começa a discriminar o que tem qualidade, o que eleva a psicologia a um nível de pós-modernidade, de recuperação, de respeito, ou a gente não é comigo, não é comigo, não tenho nada a ver com isso, e aí a coisa vai acontecendo, a baderna vai acontecendo, a coisa vai degringolando. Só que a hora que virar uma bagunça total... O colega que está lá no ar-condicionado, ele é medido como todo mundo. Ah, esse psicólogo aí que faz qualquer coisa pela internet, vende que nem pacote. Então, é muito importante que a gente se posicione, que a gente aprenda, que a gente fale corretamente, ou que a gente aprenda para não fazer. Mas eu tenho que saber fazer, falar sobre o que eu quero, até para me defender de não querer, ó. nesse momento eu não quero. É. Funciona, eu sei como é eu li na pesquisa, eu estou bem embasado, nesse momento não aconteceu uma necessidade de nenhum paciente meu atender, porque tem que ter uma necessidade clara, não é? Todo mundo meu está presencial, ninguém viajou, ninguém vai morar em outro país, ninguém me, me, me pediu para atender em outro país, que é importante que eu atenda essa pessoa, então não tenho motivo ainda para ter começado, mas eu tenho respeito por quem faz, porque sei que tem gente que faz com seriedade. Então é isso que eu, a gente precisa, Garantir uma seriedade do nosso trabalho, porque nós todos vamos estar envolvidos no que está acontecendo nesse fenômeno. Então, gente, o que, que é outra coisa? Eu escuto muito assim: terapia online igual a presencial, mentira. Terapia online é mesma coisa, online e presencial, mentira. Fala de gente doida. É... O que, que a gente sabe? Que para medir a eficácia, não é? da psicoterapia online, nós tivemos que comparar com outro método que se fazia eficaz. Isso é pesquisa, você compara um grupo com outro grupo. Até então, o que, que a gente faz? Psicoterapia presencial, dois corpos presentes no mesmo espaço físico. Eu tenho resultados disso aqui. E aí eu tenho que provar se esse aqui traz efetividade para mim, assim como esse. Então, o que, que eu faço? Eu comparo o resultado desse grupo com o resultado desse grupo. E aí, o que, que acontece? Eu comprovo que eu reduzo o sintoma, que o paciente é, evolui bem, e que a eficácia dessa é comparável à eficácia dessa. Mas a gente compara simplesmente para pesquisa. A gente compara simplesmente, porque a gente tem que comparar com aquilo que a gente já conhece como eficácia. Mas de jeito nenhum é uma conversa de dizer que é igual. Ah, não é igual. Não é igual. É, é diferente quando a gente não tem a presença do corpo. É uma, é uma completa sandice dizer que é igual. Uma coisa são todas as dimensões presentes. O corpo da gente tem uma linguagem no sentido de comunicação. Então a gente tem que levar em consideração que quando eu estou com o um monitor na minha frente... Eu tenho muito mais dificuldade, eu tenho que olhar para o buraco da câmera, eu não estou olhando para o meu paciente, eu tenho que prestar atenção numa série de coisas que eu nunca prestei atenção, eu tenho que dar conta da tecnologia, eu tenho que dar conta de pequenos problemas que possam vir a acontecer, eu tenho que entender quando ele usa a linguagem tecnológica para me contar dele, porque ele usa. Às vezes o texto é todo tecnológico, não tem nada a ver com tecnologia. Ele está simplesmente contando de um estado emocional dele, que ele está descrevendo dessa forma. Né? Então, veja, gente... Que eficácia semelhante não quer dizer que é igual, quer dizer que também funciona. tá? Agora, a primeira opção da gente vai ser sempre a presencial? Claro, contato humano, presença, todas as dimensões, corpo, mente, pensamento, tudo junto. É mais completo, é melhor. né? Agora, nem sempre é possível. Não, nem sempre. Muitas pessoas, milhões de pessoas, não conseguem uma hora para ir uma hora para ser atendida e uma hora para voltar. Nós estamos falando de realidade de cidades grandes, né? De congestionamento, de chuva, de impossibilidade, gente. Às vezes a pessoa só vai poder utilizar o horário de almoço. Às vezes a pessoa tem que utilizar aquilo antes de entrar no trem. A pessoa precisa do smartphone e de fone de ouvido para conectar no ambiente seguro, porque ela tem direito a cuidar dela também. Não pode ser para privilegiado que tem três horas para fazer. Outra coisa, o próprio colega que precisa fazer psicoterapia. Eu sei de vários colegas que antes da terapia online não conseguiam fazer. Ele trabalha o dia inteiro para ganhar o pão. Ele não pode sair do consultório para poder fazer, ficar três horas e voltar a perder a tarde inteira para fazer. À noite ele não chega, o trânsito não deixa. E é o horário de maior fluxo do consultório. Então, muitos colegas estão se beneficiando, fazendo suas terapias entre os seus horários. Então, ele atende, para, cuida dele... É atendido, volta e retorna o seu consultório. Isso democratiza, isso humaniza o nosso acesso, até para nós, colegas. Outra coisa que ajuda muito, a gente que atende na, na, na modalidade de psicodinâmico, a gente usa mais frequência para ter mais contato, para aprofundar melhor a nossa compreensão. E o paciente não consegue vir várias vezes, mas ele vem uma presencial, ele faz as outras online. Então, a gente intercala e o modelo híbrido, eu uso muito o modelo híbrido aqui em São Paulo ou misto ou blended, né? Um presencial, é, online, presencial, online. Eu uso muito, funciona muito bem. O paciente caminha muito bem, a gente fica muito satisfeito com o paciente também. Então é isso que é importante. Então é igual? Não é igual? É. E aí vem a pesquisa. Quando é que se demonstrou igual? Quando eu uso alta tecnologia? Quando eu uso profissional capacitado para o atendimento online? E profissional que já sabe atender presencialmente. Então, vejam só como isso tem considerações. Não é sair da faculdade, eu liguei minha câmera no meu quarto e eu faço e respondo que terapia online é igual a presencial. Não é. Então, eu tenho que ter uma maturidade, eu tenho que ter um mínimo de noção do que, que é que eu faço, com todo o presente, para poder tirar uma dimensão e ainda oferecer uma qualidade para o paciente que me procura. Eu tenho que entender o que eu faço já para aumentar um grau de dificuldade em atender o meu paciente online. Senão eu vou precarizar meu atendimento. Eu já não sei muito o que eu estou fazendo e adiciono um dificultador. Então, primeiro vamos aprender, primeiro vamos dar conta. Depois vamos adicionar um dificultador. Então, nós precisamos ter ambiente seguro, não só por causa da nova resolução, mas por causa do marco civil da internet. Por causa de futuras indenizações, por causa de problema, Nós temos que ter profissionais capacitados, tanto tecnicamente, quanto para o atendimento online, quanto nas suas abordagens do que ele pretende oferecer. E nós temos que ter alta tecnologia. Ai, para ficar bonitinho na câmera? Não. Porque não tem como você estar tá em contato com o seu paciente treme. Faz um, um, um delay, faz um atrasão. Escutou, não escutou, está aí, não está aí. Mas parece, né um banda do que qualquer outra coisa, gente. Ah, tá aí, não tá, tá aí, tá aí, Gente, nós precisamos de seriedade. O fluxo tem que estar tá limpo. A minha escuta tem que estar tá limpa. A internet, só posso lembrar que ela existe quando ela dá problema. Então, até então, conectou, você tem um tempo de conexão, você entra no estado de flow com aquele seu paciente. Vocês estão conectados, trabalhando. Se fizer assim, é como se você fizesse assim. Você se afasta, a conexão cai, em conexão de pessoas, de mentes. E você tem que, dependendo se tiver do meio para o final, você não restabelece essa, essa, esse jeito que você está. Então, o trabalho fica muito precarizado quando a gente tem uma, uma condição de tecnológica baixa. Tá? Isso dificulta muito. Então, se eu for com alta tecnologia, se eu for capacitado, se eu for certificado e se eu atender num ambiente seguro. O meu trabalho que eu ofereço no consultório presencial vai ser tão eficaz, o online, quanto o que eu ofereço no presencial? Sim. Mas dentro dessas condições. Bem, gente, isso é o que eu gostaria de dizer para vocês, né? Uh, o futuro da psicologia, do que a gente entende como prática psicológica, do que a gente entende como prática psicoterápica está nas nossas mãos, nesta geração que vive esse desafio de caminhar pela pós-modernidade, de tentar estabelecer um diálogo com o novo, quanto o antigo ainda está aqui. Então, é um momento extremamente difícil e desafiador, semelhante, mais difícil que na última revolução industrial que a gente viveu, que foi uma grande revolução, e nós somos convidados a nos preparar, a enfrentar corajosamente essa transição para poder oferecer para o paciente que sofre de um, de um tipo de sofrimento diferente. Hoje nós temos rede social, hoje nós temos é, haters, hoje nós temos é, relacionamentos pela internet, nós temos toda uma vida mediada por tecnologias e a gente precisa estar com esse paciente uh, desse jeito. Eu tenho perguntas. Bem, eu, eu tô aqui com algumas falas das pessoas, Silvana tá aqui, né, o Eduardo de São José dos Campos, o Augusto também, né, e, e o Euler pergunta para mim sobre o nome do curso, Práticas Clínicas Mediadas por Tecnologias, a gente agora tá pondo dois pontos, que às vezes as pessoas não entendem, que é psicoterapia online, teoria e prática, tá? A próxima turma começa dia 15, agora, fevereiro. Uh, a gente tem, o curso é 100% online e você vai fazer da sua casa, tá? E a partir da sua casa você vai poder dialogar conosco, vão ter oito momentos assim, são oito módulos, quatro meses, é bastante intensivo, tem bastante conteúdo, muito conteúdo, gente. Então você vai ter que se dedicar para você entender onde você está e para onde você vai. Você sai formado, você sai preparado, você sai amadurecido. Né? Até uma passou por aí contando para vocês a experiência dela como aluna. Valéria também. Valéria também. Difícil, gente. É difícil. tá? Gera uma angústia danada. A gente tem que aprender muita coisa. A gente sai de uma posição de quem já sabia para quem não sabe nada. Não é fácil, não. Uh, o link, tem link no comentário? Ah, tem, um tem um botão de inscrição, gente, aí. Tá? para quem se interessar em saber mais sobre o curso, se inscrever, está aí o nosso botão de inscrição com os requisitos que você tem que ter também para se candidatar. Eu vou colocar o número WhatsApp no seu nome. Ah, o Marcelo vai colocar para vocês o número de WhatsApp, que se vocês tiverem dúvida também, novamente, está aí. O Alessandro pergunta, para atender remotamente ambiente seguro, qual plataforma devo utilizar então, já que Skype e FaceTime não são recomendados? Bem, Alessandro, eu utilizo... O consultório virtual seguro. O consultório virtual seguro, ele foi desenvolvido a partir do doutorado, como eu comentei com vocês, a partir da, da RIPA ter sido instituída e da proibição do mundo a respeito. E passei, então, nós desenvolvemos esse ambiente, ele já está na sua terceira versão, e ele congrega tanto online quanto presencial no mesmo ambiente. Então, tanto você marca e desmarca os pacientes online, Tá? você tem as suas evoluções online, você tem agendamento, você tem confirmação, você tem seus plantuários, cognitivos comportamentais que gostam de encaminhar uh, as tarefas, e os pacientes entregam tarefas, também podem por ali, tá? E, e aí, uh, você pode se informar nesse WhatsApp, pedir uma demonstração do consultório virtual seguro, se você já sabe atender, você pode contratá-lo e utilizar. Ou você pode fazer o nosso curso e se você for aprovado, como a média 7,6, aí você ingressa, caso queira, na equipe da Casa dos Insights, e aí, além de utilizar o consultório virtual seguro, você faz parte da equipe da Casa dos Insights e recebe as indicações dos pacientes que procuram a Casa dos Insights. Eu gosto sempre de lembrar, gente, que eu não fico no, no, na indicação, tá? Eu não estou, se a pessoa entrar lá no nosso site, ela não me encontra, né? porque eu não consigo fazer mais nada do que eu já faço hoje, e o, o serviço de atendimento, ele é dos nossos colegas, ele está lá para que vocês recebam os pacientes, tá? Queria saber mais sobre o curso. A Silvana perguntou, as aulas podem ser assistidas em qualquer horário? As aulas podem ser assistidas em qualquer horário, isso é da legislação da Educação à Distância Brasileira. Você vai entrar lá, você tem as aulas gravadas, tipo essa aqui gravada, você tem tarefas a respeito dessa aula, você pode escrever comentários para você mesmo, que abre um lugarzinho para você escrever, ou você pode escrever como você preferir, nós temos textos para você baixar, nós temos leitura complementar se você quiser, e nós temos fóruns para tirar as dúvidas, e nós temos um lugarzinho onde você coloca todas as suas dúvidas. Essas dúvidas, elas não são discutidas no campus, por quê no campus virtual? Porque eu faço questão de responder pessoalmente. Então, na, no encontro ao vivo, que é assim, eu respondo cada uma das perguntas. Né? Marcelo responde a da parte tecnológica. A gente faz questão de ter este momento com vocês mais reservado. A gente pode falar de prática clínica, a gente pode conversar sobre as coisas que acontecem no nosso dia a dia e compartilhar a experiência também, tá? Então, qualquer horário você pode assistir a sua aula. Nós vamos ter oito encontros ao vivo. É obrigatório estar lá dentro? Não. Porque a educação online é assim, ela é inclusiva, ela é democratizadora. Então, não faria nenhum sentido você ser obrigado a estar lá. Mas ninguém perde, não, porque é um momento muito bom, a gente fica junto, conversa, é um momento top do nosso curso. Então, ninguém perde, não. Mas se você perder no dia seguinte, acontece alguma coisa, você está trabalhando, enfim, a vida prossegue, né, gente, nos quatro meses. Ele está gravado para o dia seguinte, no dia seguinte você vai poder assistir, e aí você tem acesso ao conteúdo também. Tá? Cláudia tá aqui, né, que gostou muito. Cláudia tá matriculada dia 15 estamos tamo junto lá, né, Cláudia? E o que mais? O curso aborda diferentes estratégias e ferramentas, como os três modelos de telepsicologia que você citou. Uh, Mônica, eu não... Eu só falo sobre os outros modelos. Por quê? Porque pra gente aprender uh, psicoterapia por e-mail é uma outra técnica. a gente aprender, e até um bom convite, né, Pra gente É porque é tanto desafio deixar o colega pronto para que ele possa conseguir atender por videoconferência, que se a gente adicionar um dificultador, fica mais difícil. Mas fica um convite para você aqui, para mim aqui, para a gente desenvolver né, uma opção de formar os colegas também para psicoterapia por e-mail, por exemplo. Tá? Eu vou abordar toda, todos os tipos, mas vou treinar vocês e deixar vocês aptos a atender por videoconferência, tá? A Gisele pergunta, o, mo, o curso tem algum módulo que ensine o que fazer em situação? Com certeza, inusitadas? Mas... Isso é o que a gente mais discute, Gisele, porque o que mais acontece na nossa vida é situação inusitada. Né? O paciente que entra sem camisa, o paciente que está deitado na cama dele... O paciente que liga do banheiro, o paciente que liga do carro, o paciente que fala, ah, então, estou começando aqui do Starbucks. A gente discute isso em ambiente reservado. Tecnologicamente, a gente treina todos os maiores problemas. E a gente tem um suporte 24 horas para os nossos alunos. Né? Quem contrata o consultório virtual seguro tem um suporte técnico 24 horas. E ele é mesmo 24 horas. Então, se acontece alguma coisa, automaticamente você consegue falar com a pessoa e ela já te dá o suporte para resolver. Outra coisa, quando você vai fazer o seu primeiro atendimento de cliente, uh, você tem um suporte junto com você nesse dia. Né? Você vê ele lá na sala de espera, ele não entra, obviamente, nem vê nada que está acontecendo, mas está lá. Então, o primeiro dia você faz acompanhado, porque primeiro dia é sempre o primeiro dia. Né? Então, você tem esse suporte no momento do primeiro atendimento. Outra coisa que a gente dá também é o passo a passo, foi bom você falar isso para eu lembrar de falar isso, o passo a passo da documentação. A psicoterapia online, ela requer uma documentação, desde a certificação de que o indivíduo é ele mesmo, e o arquivamento desse dado, se for menor de idade, ele tem que ter uma documentação específica assinada e validada, a gente usa a dupla certificação, como os americanos, se crianças nós não recomendamos o atendimento, é, nós temos é, encerramento, você tem um, um formulário para você encerrar, você tem um formulário para você encaminhar o paciente para um serviço de urgência, você tem o um plano de emergência internacional que você aprende a fazer, você tem o plano B para falhas tecnológicas que você aprende a acionar, enfim. Tudo que eu fui fazendo, gente, nesses acho que 14 anos agora, fiz aniversário, tudo que foi me acontecendo de dificuldade, eu fui criando uma forma de que vocês não passassem pela mesma coisa. Então, tudo que foi me acontecendo, eu fui criando. Então, por exemplo, vocês recebem, por exemplo, vai ser o primeiro atendimento, vocês recebem o mesmo WhatsApp que eu envio para o paciente quando ele entra em contato comigo. Seja bem-vindo, eu vou te atender pelo consultório virtual seguro, o login é assim, esteja vestido, esteja utilizando fones de ouvido, tem que falar que tá vestido? Tem. É, procure um lugar é, tranquilo, que você tenha privacidade. Então, assim, isso tudo está tá prontinho. Depois, como se cadastrar no consultório de hospital seguro? Também está pronto. Está tudo pronto, não tem motivo para você ficar se matando. Outra coisa que a gente ensina é os recebimentos online. Você precisa aprender a fazer uma fatura profissional, vai é mandar, atende tudo certinho e manda uma fatura bagaceira. Não pode. Não pode uma fatura profissional, você envia, ele te paga, volta para você, aspectos contábeis de receber também por uma, por uma forma eletrônica, então tudo a gente aborda da sua prática, para que a gente tenha um, também módulos adicionais de presença na internet, Facebook marketing profissional, adequado para o nosso conselho de ética, então uh, são muitas as coisas, a gente procura deixar vocês realmente bem formados, tá? Tá? Então, gente, eu quero saber se nós temos mais alguma coisinha, eu estou dentro do meu tempo e super comprometida em manter o meu tempo, né? A gente discute bastante clínica, a gente conversa com os nossos alunos todos os dias, a gente tem um grupo da turma, onde essa turma toda está junto, então a gente também conversa no campus virtual, mas a gente também tem um canal direto. Vocês têm um canal direto comigo, vocês têm sete professores tutores, especialistas, vocês têm de canal direto, na parte tecnológica com o Marcelo, então, assim, a gente, além de coordenar, a gente também é docente, a gente não abre mão do contato com vocês, né, mesmo porque eu preciso conhecer as pessoas que querem trabalhar na portinha do meu lado, não é porque é eletrônico que não está do meu lado, né? A Stephanie pergunta, morando no exterior, eu preciso estar de acordo com as regras do país? ou utilizando um provedor brasileiro, as regras estão de acordo com o CFP. De acordo com a nova resolução, Stefani, o, o conselho disse agora que não, não te presta nenhum tipo de ajuda uh, se você for atender no exterior. Agora ele determinou isso na nova resolução. Então, se você vai atender fora, o problema é seu. A gente segue a lei internacional da interjudicionalidade, que é, você tem que res, é, respeitar a legislação de onde você está e de onde o seu paciente está. Foi daí que surgiu o guideline da Casa dos Insights, o consultório virtual seguro, as certificações internacionais que o consultório virtual seguro possui, de segurança, né? que não basta dizer que é seguro, tem que provar que é seguro. Você paga para pessoas tentarem invadir, você paga para as pessoas te certificarem como seguro. Ah, não, eu tenho, tenho criptografia. Não basta ter criptografia, você tem que ter os certificados carimbinhos de segurança internacionais que nós temos todos. Então, é importante que a gente saiba essas coisas, né? E aí, você vai ter que respeitar tanto lá quanto aqui. Então, o nosso jeito de trabalhar respeita todas as legislações mais exigentes. Então, nesse tipo de problema, você não vai estar enfrentando. Mas o conselho não tem como te proteger fora do país. Então, gente, eu vou ficando por aqui, agradecendo a presença de todos vocês. Tá? Uh, lembrando que tem um livro, caso vocês queiram, para quem entrou depois, é uma possibilidade de quem não vai poder fazer o nosso curso aprofundar os seus conhecimentos, acho que tem sete agora, já vendemos um online, e aí vocês podem adquirir o livro, a gente manda com muita felicidade a é dedicatória para vocês, e é uma chance de aprofundar nos conhecimentos, e ter um pouco mais de informação a respeito de eficácia, de efetividade, né, das pesquisas do que a gente tem sobre psicoterapia online no mundo. Sim. Todo mundo que está assistindo ao vivo, a gente vai mandar o... esses links pelo e-mail deles. Ah, vocês também vão receber, gente, é... no e-mail de vocês, de todo mundo que se inscreveu, esses links para o curso, para o consultório seguro, para o livro. Vocês vão receber e caso vocês tenham outras dúvidas, você tem esse canal para responder para nós ou o WhatsApp para falar com a gente do no nosso setor de atendimento também. Tá bom? De relacionamento. Então, gente, eu queria, então, dar um grande abraço em vocês, agradecer a presença de vocês, partilhem a informação, contem das boas evidências, da seriedade, do que a gente precisa fazer enquanto grupo de psicoterapeutas, né? E compartilhem a boa evidência, né? Vamos levar a régua de qualidade, vamos garantir que a nossa prática não precarize, que ela evolua, sim? Foi um prazer enorme estar com vocês, como sempre, e quarta que vem tem mais, a gente prossegue. Até. Thelminha, beijo pra você, querida.